Uma pedra a menos no longo caminho para acabar com o foro privilegiado no Brasil. Acho que foi tomada a decisão mais adequada, a renúncia do senador Roberto Rocha ao recurso à CCJ impõe o retorno da proposta de emenda à Constituição ao plenário. Terça-feira, finalmente, faremos a última discussão e eu quero acreditar que agora, sem sobressaltos, sem outras medidas que protelem a votação desse tema. Finalmente, na quarta-feira da semana que vem, nós possamos votar o fim do foro privilegiado no Brasil. A questão de ordem foi apresentada pelo senador Randolph, ela foi acatada pelo senador, pelo senador Eunício, presidente. Ele não acatou minha emenda. Eu fiz um recurso ao plenário, ouvido a CCJ. Esse recurso foi para a CCJ, a CCJ não pôde deliberar, até porque não tinha número. Então, houve um novo apelo para que a gente pudesse é, desistir do recurso e permitir que a emenda seja votada em segundo turno. E é exatamente o que eu fiz. quanto for o foro extraordinário, há um consenso de que ele deve ser acabado, que é uma excrescência no Brasil. Acabado for o foro extraordinário, ele vai para o ordinário, ou seja, para a justiça estadual ou federal. A nossa proposta para atender o que diz a mesma Constituição Federal, no artigo 109, é que em relação aos agentes públicos federais, tem que ser julgado em vara federal. E para não cair em qualquer vara, a gente propõe que seja feito em varas especializadas, como tem é, Vara do Meio Ambiente, do Defesa do Consumidor, Vara Agrária, para que a gente não tenha, não esteja criando na população a sensação de que vai aumentar a impunidade. Ou seja, o privilégio é a impunidade. Com todo respeito, com todo acatamento e respeito à proposta, mas cria um outro foro, porque cria varas especializadas. Eu acho que o sentimento hoje no Brasil é extinguir esse resquício aristocrático, esse instituto que deve existir em monarquias absolutistas, mas que é incompatível com a república. Então, este é que é o sentimento. Então, não existe meio foro ou um foro alternativo. Temos que extinguir o foro privilegiado para as 37 mil autoridades, conforme está no texto da proposta de emenda constitucional, conforme está no relatório que apresentamos.